e esta é a minha história, é, é preciso notar, mas se calhar haverá histórias semelhantes e, e é por isso que eu estou a contar, para alertar. Eu um, um, assumi a minha, a minha orientação sexual bastante cedo e pelos 19 anos. E, e nessa altura um, tive algum esgotamento emocional e psicológico porque por várias situações... Um, nomeadamente, tinha dúvidas relativamente a outras áreas da minha vida, profissionais, etc. Mas o assumir a sexualidade desta forma, a identidade sexual, a orientação sexual, um, também é muito desgastante. E, e ao fazê-lo, senti que precisava de apoio psicológico. E foi-me indicado, e um bocadinho pressionado, pelo meio ambiente de onde eu venho, familiar e social, uma uma determinada terapeuta. Esta terapeuta não dizia ah, terapia de conversão na, na placa, quando eu fui lá, mas foi algo que eu fui ah, que eu me fui apercebendo a pouco e pouco. Eu fui seguido por esta terapeuta durante muitos muitos anos, cerca de uma década, e, e demorei muito a vislumbrar porque eu próprio também tinha algumas dúvidas, não é? Mas os, os sinais de que isto se passava, assim, o mais... O primeiro que foi assim mais... Hum, visível e que me fez a perceber que havia ali qualquer coisa que estava... Hum, que estava errado, foi quando eu disse que era gay. Ela disse-me que era, ia ser um obstáculo para a minha vida, que a minha escolha, a minha opção, ia sempre ser muito difícil e que eu devia pensar noutras opções ou noutras escolhas. E eu pensei, bem, este é o primeiro obstáculo. É uma pessoa estar-me a dizer que eu estou a fazer uma escolha ou uma opção errada. Estamos a falar de uma pessoa que tem créditos e pergaminhos noutras áreas da, da terapia bastante conceituada e, portanto, não tinha razões para duvidar dela. Um dia fez um teste psicotécnico e para razões de orientação profissional e a minha vocação era o sacerdócio. E eu aí comecei a achar que era tudo muito, muito estranho. Mas ainda me dei ao trabalho de ter uma espécie de aulas, assim, um, um tocato lá, com, não era um seminário, mas era falar com um padre todas as semanas, para aprender, para perceber se havia vocação, se não havia vocação, etc, etc. Ah, como uma pessoa que refutava a minha sexualidade o tempo inteiro. Não é? Esta terapeuta, mais tarde, veio a dizer nos jornais e nas revistas, que a homossexualidade era um comportamento desviante e que podia ser curado. Isto é uma terapia de conversão. Uh, outra terapia de conversão a que também fui sujeito foi ir a um psiquiatra, também por uma certa pressão. A terapeuta de conversão e o padre não estavam propriamente a ter grandes resultados. <risos> eu insistia na minha, na minha orientação sexual. Uh, não enquanto escolho a, a opção, mas como natureza, não é? E. Hum, e o, o psiquiatra perguntou-me abertamente uh, qual é que era a minha orientação sexual, e eu menti-lhe. Menti-lhe porque sabia que naquele contexto ia entrar para um caminho bastante complicado. Tive um amigo que tinha estado num contexto semelhante, ligado a uma religião, e uh, entrado por aquele esquema de terapia, e que acabou por se suicidar. Entretanto, por motivos vários da minha vida, consegui ir-me livrando destas terapias, mas hum, tive sempre... Fiquei sempre cheio de, de medos. Ass, Assumia-me, mas não assumia, ou seja, não mentia como menti ao psiquiatra, mas, mas também não andava propriamente, muito à vontade, não é uma pessoa muito confortável com a minha sexualidade, etc. Tive namorados, etc. Um, senti sempre que me sabotava nas relações por causa disto, mas gastou E, portanto, por isso é que eu digo que há três momentos. a é? esta terapeuta, e há várias terapias, se formos a ver, há outras coisas que se fazem. Há exorcismos, há todo tipo de coisas, não é? Um, mas há esta terapeuta que faz uma terapia muito intelectualizada, há um terapeuta que, que recorre à medicação e depois há uma questão que é eu falar disto abertamente e ninguém perceber porque ninguém sabe o que é que é ou quem sabe não quer que se fale. E isto parece-me que é a problemática maior. E quantas pessoas é que não passam por isto têm saberem o que estão a passar. Eu saí de lá com uma certa fobia que à partida já não tinha. Ou seja, nós, nós somos educados e Todos nós, não, não gosto de fazer de vítima nestas coisas, mas todos nós sofremos um bocadinho de bullying aqui e ali, e somos discriminados aqui e ali, e, e, e eu, agora não pareço, mas quando era, quando era mais jovem era bastante andrógeno, tinha tinha umas feições, não se percebia, não se percebia mesmo se eu era rapaz ou rapariga, e, e era um bocadinho afeminado e, e passei por essas fases todas. E fui resistindo a essa fobia, e Portanto, quando cheguei àquela, àquele momento uh, em que já tinha ultrapassado as fobias todas, veio uma pessoa em que me a uma fobia outra vez. E eu, eu fico com a ideia de que se não for à missa, uh, vai toda a gente olhar para mim e porque sabem, e porque eu não estou a fazer o esforço e porque vou continuar nas minhas mais práticas. E, portanto, uh, tenho que ser uma pessoa que não sou. Eu outro dia estava a falar com um amigo meu que é professor de Psicologia. E estava-lhe a contar que me propuseram em casamento, um homem me em casamento e eu vomitei. E ele disse-me que devia fazer algum sentido que tivesse a ver com... diretamente com esta... Hum, e, portanto, o que é que me fica? Eu acho que me fica uma cabeça muito confusa. Fica-me uma certa incapacidade de, de ter... Relações saudáveis. Isso, isso é uma parte muito importante da vida de uma pessoa. O facto de haver uma legislação que tira legitimidade destas práticas é crucial. Que não existe. A legislação que criminalize a prática e que diga isto é criminoso. Isto tem um impacto. As pessoas que passam por isto são vítimas é crime. E, portanto, dá uma relevância completamente diferente à prática. Porque, neste momento, não é carne nem a é apenas... Uma pessoa pode talvez ser admoestada, se for parte de uma ordem profissional, mas... isso é um primeiro passo. Ui, <risos> o que é que eu diria a uma pessoa jovem que tivesse a passar por essa situação? Primeiro, estás mesmo a passar por essa situação, Tenha calma, porque é só uma situação que há de passar. Há de andar para a frente com isso. Não desistas de quem és. Jamais. E há outros, outras, outras que te querem ajudar. Este comport... Que este, esta prática, conduta, comportamento leva as pessoas a uma espiral muito má de, de de autoflagelação que pode levar ao suicídio. Acho que primeiro isto é, é um, um clichê, é um lugar comum mas ninguém larga a mão de ninguém, não é? Número um. Ah, número dois, já foi muito mais difícil. Já chegámos até aqui. E o facto de estarmos aqui também vem de todo um caminho que foi feito em que, e que foi, que foi rápido nos últimos 20 anos, em que todas as questões relacionadas com a orientação com a identidade, etc. se desenvolveram de uma maneira muito positiva ah, e, e de não discriminação. E, portanto, agora há, há mais... Há mais solidariedade. E, portanto, é mais injusto desistir. Não, não vejo motivos para desistir. De nada. Nós estamos, estamos a conseguir tanta coisa e, e se estivermos em situações que às vezes nos parecem desesperantes, não devemos dar um grito de revolta contra nós próprios. Devemos refaltar -nos.